E é aí galera, como é que vocês estão? Cara, é isso mesmo, ó, Star Fox A gente queria faz pouco esse joguinho E quero mostrar pra vocês um detalhe aqui na, na Nossa humilde Game Room aqui que deu uma melhorada No cantinho do Super inteiro, né cara? Não sei se vocês lembram, um tempo atrás Essa TV mesmo que tá aqui ficava no chão, né? Aí resolvi comprar uma estantezinha Ficou legal, Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês Star Fox ali, né? Um jogão Vou mostrar mais detalhado aqui, galera. Vamos começar aqui, ó. Olha ali tem uma nerf, do, os nerfzinhos do, do Bernardo. Também brinco de vez em quando, né? Aí, ó. Deixa eu começar por aqui. Aqui ficou o Super Nintendo, galera. Aqui. Opa, você foi o Mario. Aqui tá o saudoso Mario, que sofreu um tom, mas ele aguenta. Se fosse CD já tinha ganhado, né, cara? É <risos> um cartuchão, Super Nintendo, blindado. Esse aqui aguenta tudo. Tá aí ele. Star Fox rodando ali Já deixando um abraço pra todos aí, meus amigos Que acompanham o canalzinho Tô meio afastado do YouTube O YouTube só me sacaneia Mas estamos aí Aqui galera Ó, controlezinho de Nintendinho Mas ah, não, é um Nintendinho, é um mini Nintendinho que fica ali, não sei se vocês vão ver Que tem 600 e poucos jogos e Não sei se tem Mas tem um monte de jogo Caixa do Super Nintendo aqui o Nintendo 10 esse canto aqui é só ó, só da Nintendo galera você pode ver ó então vamos lá bonequinhos do Luigi chavirinho do Mario Nintendo 64 o Yoshi os Mario Kart aqui tem um convidado ilustre né galera o Dreamcast né cara deixa aqui que eu quero ligar nessa TV aqui ó tá. A unha, segue, segue aqui Aqui um Baby Outro controlezinho do, Daquele Nintendo ali, que tá ali no fundinho tá? Super NES, o Babies Aqui dentro, galera, ó Só pra vocês Ó Mais Super Nintendo, mais Mario Bonequinho do Mario World Do Mario World, não, né? Desculpa, ele é do Mario só, né? E aqui, vamos ver Ali aqui atrás na caixa tem... Nintendo Wii, controles em paralelo dos O original eu deixei dentro da caixa. O controle original tem dois, estão aqui dentro. Não estão 100% novo, mas está funcionando legal Lá atrás. Vou mostrar para vocês, tirando aqui. É um controle. de GameCube, galera. Mas eu não tenho mais GameCube, já tive, vendi, negociei. Mas eu uso no Nintendo Wii, né? Tem as entradas, como você sabe. E lá um... Killer, né, cara? Originalzão. Pra cá... Aqui é a caixinha do Mini que eu disse. Né? Eu tinha mostrar nos nossos vídeos aí. 620 jogos. Difícil ter 620 jogos. Aqui um controle de Dynacom, acho que é, né? É Dynacom. Antigo, né? Mas tá zerado isso aqui, hein? Meio novinho aí, ó. Aí, tá. Turbo. Aí. Cara, grande isso aqui. o <risos> tamanho da mão, cara. Olha a pegada, é um monstro E tá bem novinho, cara não, não tá arrebentado, não tá nada Aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês Esse cartucho aqui, ó Esse cartucho é a salvação De tudo, cara, olha ali, ó Aí, ó 800 jogos em um, cara Aí, ó, ó. Só que pra quem for comprar, eu vou dizer Star Fox, não tem é, Top Gear 3000 também, não tem Mega Man X2 x 3 esses aí não tem Mega Man X tem Eu acho que é por causa desse chip O chip desses... É outro chip, né, cara O chip de Star Fox, esse aí Então, a solução é esse aqui, né, cara Olha aí, ó Esse é top, hein, galera Dá uma olhada bem aí, ó Pode comprar, que eu recomendo, ó Olha, bafo, funciona todo, cara É muito bom, cara E já vou dar outra dica pra vocês Uma dica muito boa Quando forem ligar esses DVD tubo aqui, ó Hein? Tentem colocar, cara, a VI, a, a VI nada, desculpa, tenta colocar áudio de vídeo, cara, com o, como é que eu vou dizer pra vocês aqui, cara, com esse conversorzinho aqui, ó, tá escondido aqui atrás, deixa eu tirar ó, o link aqui. mais uma nerfzinha do, é, uma lhama, uma nerfzinha do Bernardo, naquele link que vocês vão aí nesse hub aqui, ó, tá meio escuro, cara. Porque a imagem melhora um monte, cara. Porque ele é ligado no AV, AV ali, né? Mas sai pra TV e vídeo componente, cara. E a imagem fica maravilha, cara. Tá, galera? Era só mostrar pra vocês aí, hoje. Tantinho, novo espaço aqui. Aí, agora bota a cadeirinha aqui, ó. ó. Bota a cadeirinha de frente. Aqui fica fomeando, aí, ó. É, sabe pra vocês aí, ó. De longe, aí, ó. Onde pega a jogatina, ó. Reflexo lá da janela, mas tá bem pra ver, né? Tá, meus amigos, deixando um abraço, um salve a todos Quero só mostrar esse videozinho hein? Ficou legal, entrou de bola ó. Aí, ó É longe, você de longe pra vocês aí, ó E ali onde tá o ventilador Quero trocar também, aquela lá já tá meio ralada, mas é que ali não, não pude tirar Que tem um monte de bagulho Fio, cabos e muito mais cabos Tá, galera, é isso aí, ó vou Deixar aqui, ó legal, né? Aí, ó. Tá, galera? Partiu, então, hein? Um abraço e fui!